António Pinto Ribeiro, é curador, professor, investigador, crítico de arte e cultura, e então apresenta-se neste programa para falar um pouco sobre contemporaneidade e políticas culturais. percebemos que a cultura é central em tudo o que escreve, gostaríamos de lhe perguntar o que pode a cultura neste momento? O termo cultura foi de tal forma banalizado que, na verdade, serve para tudo. Que podemos lá pôr o que quisermos. A cultura política, a cultura gastronómica, a cultura como se fosse um recipiente sem fundo, onde cabe tudo e mais alguma coisa, sem necessariamente saber do que estamos a falar. Eu acho que era importante considerarmos que há uma história da cultura que, de alguma forma, no nosso universo de referência, que é o universo. O Ocidental privilegiou -se sempre a cultura em relação à natureza. lembram com certeza de que se dizia que a cultura estava para além da natureza, a cultura era aquilo que dominava a natureza, a cultura era aquilo que separava os homens dos animais e das plantas. De uma forma geral, disse que a cultura tem um determinado poder, que estamos a referir-nos a uma... uma um segmento da dimensão uh, prática dos homens que é o de intervirem através de instrumentos de mudança de comportamentos sociais que estamos a falar através da aquisição de conhecimentos livres como é parte das si, situações ou enciclopédicos ou de alguma forma aqueles que uh, de, que são muito sujeitos à questão da racionalidade ou seja, esta cultura de qual se fala, e nós falamos entre nós mesmo não eu mesmo estando a apresentar e conhecendo esta perspectiva, recorro muitas vezes a este termo cultura da mesma forma que a maioria das pessoas se, uhum. se refere Ora, na verdade é, este poder da cultura tem a ver com o poder que o conhecimento pode ter em termos de usufruto da humanidade e, em particular, daquilo que é essencial, que é permitir a autonomia dos cidadãos. A função fundamental da cultura, mesmo tida nesta perspectiva mais ocidental, é permitir que os cidadãos sejam tão autónomos quanto possíveis, que vivam em comunidade através de regras e protocolos de convivência e, portanto, nessa perspectiva o poder da cultura pode ser imenso. Também é muito relativo, na medida em que ele por si só não transforma para melhor a condição humana e as condições sociais. Depois temos que ver quem é que, tem este, quem é que tem este poder, porque na verdade estamos a falar do poder da cidadania, estamos a falar do poder autárquico, estamos a falar do poder das escolas, estamos a falar do poder dos governos centrais. E estamos a falar também de que culturas. E eu, eu creio que, para nós nos entendermos melhor, eu propunha que, quando nos referíssemos a cultura, eh, referíssemos a um termo que eu acho que é mais adequado, que é o termo cultural. Não é? o, o termo cultural é um termo que implica relações. É um termo que não é estático decorre das relações entre as pessoas das dinâmicas entre as pessoas e que tem outra coisa interessante que é o que permite que neste termo cultural se encontrem também tensões internas mas o cultural é sobretudo um sistema de relações entre as pessoas intermediadas pela, pela, pelos livros, pelos filmes pelas obras de arte uma pessoa que uh, a cultura não está nos livros, propriamente está no que as pessoas fazem a partir da leitura dos livros. Que tipos de é que estabelecem com as outras pessoas, com o passado e com o futuro, na sequência da leitura de um livro, na sequência de ver um filme, na sequência de assistir a uma exposição. E, portanto, isto é que é, digamos, a capacidade que a cultura pode ter da de alteração, desejavelmente para melhor, da nossa... Nossa condição. atualmente já existem uh, políticas culturais substantivas ou a gestão cultural ainda ocupa um lugar equivocado, como referia no seu texto, o que resta das políticas culturais? Mais uma vez, era interessante colocarmos isto em diversas instâncias. Por uhum. exemplo, a mim preocupa-me muito uh, a questão das políticas culturais europeias Que eu acho que na maior parte dos casos Tem sido uma enorme falhança uh, Porque tem Tem-se valorizado As políticas nacionais E as políticas territoriais E não as políticas Que tenham a ver Com aquilo que se designa Por Europa Ou seja, são políticas muito Encerradas Entre determinado tipo de fronteiras Pese embora nós sabemos, há um conjunto de programas e de financiamentos, mas uh, aí estamos a falar de gestão cultural e gestão financeira de programas culturais. A ideia de uma cultura europeia dinâmica que recolhe uma parte do passado, que tem uma perspectiva em relação ao futuro, eu tenho que ser a reservas que ela existe, mas, enfim. Alguém me dirá o contrário, mas até breve, até, até prova é contrária, creio que ela existe. Em termos mais nacionais, também aqui temos que fazer uma separação entre aquilo que são as políticas culturais das câmaras municipais, o que são as políticas culturais dos governos centrais, e o que são as políticas culturais do grupo de pessoas, uhum. do grupo de cidadãos, do grupo de associações, das escolas, porque são políticas culturais também. Uhum. Creio que o maior problema é que não se entenda qual é o objetivo da política cultural. Ou seja, uma política cultural tem que ter um objetivo para o qual se vai encontrar, de alguma forma, que são os instrumentos, as ferramentas, as estratégias para se executar. Creio que, pela história do país em si, não esqueçamos que tivemos um século, em que metade deles, o século passado, uhum. metade deles estivemos ausentes do mundo e, portanto, houve um buraco enorme, 50 anos, estivemos completamente ausentes do mundo e isto teve e tem. Continua a ter influência no nosso comportamento, nomeadamente, nisto que nós dignamos como práticas culturais e políticas culturais. Mas, para ser assim, temos também que considerar os recursos, não só os recursos financeiros, como os recursos Técnicos como recursos de equipamentos Onde há situações que são muito desiguais Há câmaras municipais que têm um trabalho muito interessante Em termos de políticas culturais Há outras câmaras que têm um trabalho Que é bastante deficitário Há uma componente de populismo Na maior parte das atividades e das culturais das câmaras Porque os seus presidentes Os seus governos autárquicos Preocupam-se mais em ganhar as próximas eleições que quem de facto servir uh, os seus cidadãos uh, há outro aspecto importante que é temos hoje um conjunto enorme de equipamentos culturais chamados de equipamentos culturais em todo o país construídos a partir de modelos que estão muito desatualizados eu creio que a maioria dos, das políticas culturais nos últimos anos tem sido sobretudo a gestão de alguns dinheiros o fraco orçamento que o Estado tem dedicado a essa coisa chamada cultura creio que independentemente da personagem em si que não me interessa muito discutir, mas creio que depois do Carril não houve mais políticas culturais substantivas não houve mais aliás, tudo hoje existe, mas em termos de organigrama do Ministério tem data de 96, portanto, estão a ver como houve grandes, grandes alterações. Ele também teve enorme sorte de ter um primeiro-ministro que o apoiou em termos financeiros. Nós passamos de 0,8 do orçamento da cultura em, em 98, 99, nesses anos, para 0.2. Quer dizer, isto é uma diferença. Enorme. Uh, e, portanto, este é um problema, é um problema, um problema de financiamento. Uhum. Mas outro problema tem a ver com uma certa, do meu ponto de vista, uma certa desorientação relativamente ao é que deve ser uma política cultural atual, contemporânea para o mundo de hoje, que não pode ser o que era, já não diga há 30 anos, diga há 20. O mundo mudou radicalmente e nós não temos uma política cultural que esteja adequada ao mundo, ao mundo de hoje, como já se verá muito em breve. Em função desta desta crise global. Continuando a pensar então não é? sobre sobre cultura, uh, o, o conceito de rede é utilizado por si no texto. perguntas sobre política cultural um, e, e nós gostávamos que que nos explicasse então em que consiste uh, e de maneira é que essas redes agitam o panorama atual da da cultura. Uhum. Uh, vamos uh, entender este conceito de rede a ter três níveis. Um é um nível muito prático. Uhum. Uh, por uma questão de economias, de meios e de escalas, o, o, a opção pela rede veio facilitar e permitir um conjunto de atividades que antes que for só uma instituição, uma organização a fazer, não é capaz de o fazer, quero dizer. Imagina a co-produção de uma exposição. Uhum. Se for um único museu a fazer a exposição, porventura, não terá os recursos financeiros suficientes para fazer a exposição. Uhum. Se se agregar um conjunto outro de outros museus, de outras instituições, com certeza que isso facilitará a produção da própria exposição, independentemente depois do que são os custos de transporte e do, da apresentação localizada. isso é uma. Uhum. Isto aplica-se a todos Ao cinema, à literatura À música, tudo isso Queremos que esta é a dimensão pragmática Das redes E é uma dimensão muito importante E é uma dimensão importante para a Europa Em particular E é uma dimensão também muito importante Nomeadamente para as gerações uh, Mais novas Para quem esta ideia de trabalhar em rede é, Não é nada de estranho Até porque como estão em rede permanentemente Isto de alguma forma, é apenas um prolongamento dessa, dessa forma de estar. Um outro conceito de rede tem a ver com aquilo que é um, a aflição dos, das complexidades estéticas e artísticas. Ou seja, existe uma rede, mas eu, como instituição, não me identifico com todas as outras instituições que existem. Portanto. Escolho, opto, proponho a outra instituição, a outro programador, a outro curador, que façamos, digamos, estabeleçamos entre nós, contratos de entre-ajuda, basicamente é isso e fazemos circular. Isto implica o quê? Implica, portanto, que haja, que se esclareça aquilo que eu dizia no início, uhum. que a cultura não é tudo o que se mete no mesmo saco, que dentro da cultura existem várias opções. E que dessas opções ocorrem círculos de cumplicidade, não é preciso que sejam total identidade, mas digamos uhum. que, haja, que haja parcerias, haja complicidades, haja entendimentos próprios, de alguma forma. Isso estabelece do ponto de vista estético, estabelece do ponto de vista de género, ou seja, é possível que as pessoas da música se sintam mais confortáveis a estabelecer redes musicais do que uhum. da música com o cinema, do cinema com a literatura, enfim. Quer dizer, não quer dizer que isto não aconteça, que potencialmente. Isso, por leitura, parecerá mais fácil. Uhum. E esta rede também transmite uma coisa que é, ou possibilitam outra coisa, que é a transmissão de conhecimento e de informação. Um dos enormes problemas e limitações, ao mesmo tempo desafio, hoje em dia, qualquer curador, programador, responsável, é ter a capacidade de estar atualizado em termos de informação. Uhum. Ou seja, creio que as pessoas têm estas atividades Começam pela manhã a ler um conjunto de, de sites internacionais, de jornais internacionais, de informações internacionais, de forma a estarem, de alguma forma, a uh, acompanharem a evolução, as mudanças, as cambiantes que, que o mundo vai, vai tomando. Isto exige imenso tempo. Exige imenso tempo, exige uma enorme disponibilidade, exige um enorme estudo e a preparação. E há um terceiro aspecto que eu reputo mais interessante que é subjacente a isto tudo e que a maior parte que as pessoas não estão em todas se querem saber e que é e que é uh, decalcado de uma, de uma parte da filosofia de um filósofo francês chamado Gilles Deleuze porventura ouviram vagamente falar uhum. e que se chama uma figura que ele criou chamado Rizoma. que uh, e o rizoma, basicamente, é a possibilidade de nós nos associarmos, independentemente do ponto das, da porta de entrada por onde possamos entrar. Ou seja, ao contrário da, da árvore aristotélica, que tem que seguir um determinado percurso, um determinado caminho, para chegar a um determinado tipo de resultados, o rizoma, a rede, portanto, permite. Que nós entremos por várias entradas, passa a redundância, e possamos estar em contacto com as outras informações, entradas por outras portas, e de alguma forma estabelecer níveis de comunicação que são uh, execuíveis, coisa que não aconteceria se eu tivesse que fazer o percurso antigo da árvore, portanto, da raiz até uhum. ao fruto. Eu acho que isso tem, é, do ponto de vista do conceito, um aspecto muito importante, porque às vezes pode parecer que há determinado tipo de conhecimento, ou determinado tipo de práticas artísticas que nos parecem impossíveis de adquirir ou ter acesso, e na verdade é apenas a estranheza, porque podemos chegar até elas. Portanto, podemos de alguma forma ter uma programação mais risumática, para utilizar é o conceito de Deleuze, do que aquela que habitualmente se faz. Claro que isto existe também um outro tipo de preparação e sobretudo um outro tipo de, de treino e de aquisição de, de conhecimento. Continuando a falar então de arte, se calhar, de acordo com, com, com o seu artigo, o Embaraço da Arte Contemporânea, uh, como se educa para a arte? Uh, contemporânea, e se conseguem consumidores para ela? Repare, eu acho que o embaraço de, falta de arte contemporânea é permanente. Seja, hum. Todos os momentos da nossa história, e que nós não o de uma forma linear, tivemos embaraços de arte contemporânea daquele tempo. Uhum. Portanto, uh, as pessoas mais conservadoras, os leitores mais conservadores dizem, ah, mas no tempo das catedrais ou das igrejas as pessoas olhavam para as pinturas dos tetos, para as pinturas dos altares e entendiam uh, não é verdade que entendessem <risos> não é tão líquido quanto isso mas por outro lado tinham chaves de entrada que eram as missas não é? uhum. em latim que lhes contavam as histórias das pinturas e portanto uhum. fundas pinturas ilustrava que que eles ouviam domingo após domingo após domingo após domingo portanto, tinham digamos uma de visita guiada todos os domingos. Imaginemos <risos> o que seria hoje se os, os nossos alunos e os nossos não-alunos tivessem todos os domingos uma visita guiada à arte contemporânea. As coisas -se seria com certeza mais fácil Este embaraço é muito natural. Uhum. A Cresce, mais uma vez, na situação portuguesa, o ensino da arte contemporânea, ele é bastante deficitário. E, e é um ciclo vicioso, porque os professores do ciclo e do secundário não foram capacitados para introduzir os seus alunos à arte contemporânea, nem à cultura contemporânea, uhum. e, por sua vez, os seus alunos não estão, não estão educados nesse sentido quando vão para a universidade, uhum. e depois também são professores, e depois também são professores universitários que nunca terão este treino para utilizar a matemática inglesa e portanto é um é um, é um ciclo vicioso e muito viciado é, só sai com uma educação mais cuidada de, tanto nas é? instituições de ensino como naturalmente em casa e como naturalmente também nos mídia é, isso são dando chaves de entendimento e essas chaves de entendimento isso é uma coisa depois podemos gostar mais ou gostar menos é, que é outra instância, a instância o gosto é uma coisa muito primária, não é? Uh, mas, concedo que todos nós, vocês, já tiveram a experiência que é de eu lhe -a terem visto um filme e não terem gostado, porque percebi nada deste filme, não sei o quê. Uh, e passado uns anos, uns meses, umas semanas, ver um clique na vossa cabeça e, ah, uhum. aquele filme, afinal, fazia sentido que... Portanto, a coisa há né, um tempo também de aquisição e de aprendizagem uhum. para a arte contemporânea. Ou seja, é um processo dinâmico, e o processo dinâmico começa exatamente por aquisição de conhecimentos. Não basta, pode haver muita sensibilidade, muita sensibilidade, muita sensibilidade mas muita sensibilidade sem entendimento e sem chaves de entrada, pouco ou nada uh, se servirá. Uma altura em que se pensa, então, a devolução da arte africana aos países colonizados, como é que Portugal se conseguiria libertar do lusotropicalismo, como diz no texto, uh, retornados, refugiados, deslocados e colonialismo português, e finalmente se assumir colonizador? Primeiro, este problema, dito assim, da devolução das obras de arte aos, às ex-colónias, não é o um problema de hoje. Esta questão foi levantada no século XVIII, ainda, na altura da primeira libertação dos escravos. E uh, decorria, sobretudo, não tanto de objetos de arte, mas de objetos de culto, de instrumentos de trabalho e de outra coisa muito importante, que eram os restos dos, uh, das pessoas escravizadas, que tinham sido mortas, tinham falecido, longe da sua, do seu território da ascensão. Portanto, as reivindicações e reclamações de devoluções às ex-colónias começam muito antes e depois. Isto acontece tudo muito, intensifica-se muito no século XX, nomeadamente através dos movimentos chamados de negritude, das independências, e depois acentua-se assim, muito a partir da década de 70. É preciso dizer que não se trata apenas de devolução à África trata-se também de devolução a outras ex-colónias uhum. Indonésia Vietnã, a, a parte da China a América Latina, muita da América Latina uhum. Portanto, hum, digamos, deu mais brado se se pode dizer, esta questão africana por duas razões a primeira é porque têm sido muitos países africanos em mais insistirem nesta questão da devolução. Por outro lado, porque um dos relatores, o professor Félio Inçar, é um historiador é um economista africano com enorme impacto mediático em França, e, portanto, deve sair ele também, este protagonismo que este problema adquiriu, um, e... E, finalmente, porque há, subjacente a isso, é tem sido pouco discutido, algo que tem a ver com uma espécie de compensação aos países colonizados por aquilo que os europeus, muito em particular, expoliaram durante muitos séculos. É como se dissesse, vou traduzir isto numa linguagem muito simples, é como se dissessem, Bom, nós andamos, nós europeus, uhum. eh, passamos vários séculos a pilhar-vos. Agora, não vos vamos dar dinheiro correspondente a tudo o que vos pilhamos, mas, eh, pronto, devolvemos as vossas obras de arte. E, e, tudo é uma caricatura, pede, desculpa, mas acho que é uma ah, forma também de se entender. Uh, vamos dar -vos as vossas obras de arte, devolvemos cultos não sei o quê, e assim ficamos todos apaziguados. É uma caricatura, mas de alguma forma correspondam um ao pensamento de alguns protagonistas europeus que mais resistência por um lado têm tido mas por outro lado acham que esta é uma é uma forma de eles salvar a face como se diria ah, isto é imenso, problemas é imensos há imensas questões, algumas das quais nós nem sequer antecipamos depois há dois argumentos pelo menos que têm servido aos resistentes aos, à devolução, primeiro é, é de que se devolvêssemos tudo, nós europeus, aos ex colonizados, os nossos museus ficariam vazios. Enfim, ficariam vazios, eu tenho maiores dúvidas de que ficassem vazios, mas de, de alguma forma <coughs> faça isso há uma solução, que é permitir uma maior facilidade da circulação das obras de arte, como vocês devem saber, é das coisas mais complicadas que existem. Para que um museu empreste por algum tempo uma obra de arte para fazer uma exposição noutro lugar é uma enorme dificuldade. sempre A obra está sempre muito frágil, a obra está sempre em, em vias de, de desaparecer. Há toda uma argumentação que evita isso. E, portanto, uma forma de evitar que os museus ficassem vazios é permitir que haja essa facilidade. De, de circulação. E é um outro argumento também muito utilizado pelos resistentes à devolução, é de que os africanos não têm museus. O que não sendo verdade, as últimas contabilizações, contabilidade feita há três meses, havia cerca de 600 museus em África, dirão que são poucos, eventualmente são poucos, mas se calhar há, há países onde há um excesso de museus. Uh, mas primeiro tem, Estão cada vez mais a serem, a serem construídos. Mas há outro aspecto que é importante e que é de considerar o seguinte. Muitos desses objetos que foram roubados são objetos de culto. E, portanto, não têm necessariamente que ir para um museu. Para muitos dos objetos de do culto religioso ou objetos que são da faina agrícola, ou objetos que são da pesca. Objetos que são de trabalho, objetos que são de recriação das crianças e dos adolescentes, eram guardados nas casas das pessoas, uhum. eram guardados em lugares comunitários. Portanto, os museus são e bem uma convenção europeia, tem todo o sentido na Europa, mas não são a única forma de conservação dos objetos. Uhum. Um outro aspecto também interessante que tem a ver com isto é que não podemos separar a devolução dos objetos de arte de duas outras coisas, uma é os tais restos mortais de muitos africanos que morreram na Primeira Guerra Mundial, porque foram obrigados a lutar ao lado das tropas europeias, porque faleceram em situações, quando hoje as famosas exposições mundiais, que é na Bélgica, que é em Portugal, Morreram com o frio, com as temperaturas baixas, com as condições em que tiveram que sobreviver. Portanto, o resto de mortais ainda estão na Europa e são pedidos, naturalmente, pelos seus países de origem. E há, finalmente, outro aspecto importante, que são os arquivos. Os arquivos se os arquivos são são os territórios, as pessoas, as famílias, a geografia, a uh, as condições políticas geográficas de um determinado país descolonizado, esse país tem direito a ficar, a guardar esses mesmos arquivos. No nosso caso, que é sempre mais complicado, mais complicado, novamente, pela história do país e pelos seus recursos, eu acho que pouco ou nada tem sido feito, não acho que o argumento que o Ministério tem dado de que os países colonizados de Portugal não reclamaram das obras, portanto, se não reclamaram não vamos dar. Isto acho um argumento não só falacioso, como muito pouco ético. É como se encontrássemos em casa dos nossos bisavós um conjunto de objetos que foram pilhados e não os devolvêssemos sabendo quem são os donos, porque como os donos... Legítimos, não os pediram Nós não os irmos devolver Acho um, um argumento pouco feliz Da parte do, do Ministério Mas temos o um problema Que é o problema exatamente da documentação Não souber é os arquivos uhum. Alguém, alguma de vós Frequenta os arquivos Sabe da dificuldade Que é encontrar alguma coisa nos arquivos Apesar do esforço de Alguns arquivistas, esse é um problema o Outro problema facto é a, a, a, a, Os objetos que existem Estão Pouco documentado, seja nos museus de etnografia, nos departamentos de etnologia, da etnografia, na academia, em Coimbra, enfim, nas casas das classes privadas, tudo isto falta fazer esse levantamento e falta fazer o um levantamento, e mais uma vez também alguns argumentam, como na lógica do um tropicalismo, como vocês diziam, que, que é, no meu entender, uma lógica neoconial supostamente eles não deles países que foram descolonizados não deveriam reclamar porque na verdade é um sentimento de friendly é? entre todos estes países e portanto nos vamos todos bem que atualmente a atitude completamente colonial não tem qualquer sentido e o facto de muitos destes países não terem reclamado tem a ver basicamente com por um lado a capacidade poder da reclamação, ou seja é preciso ser um país com um governo forte, com uma posição geoestratégica forte para reclamar porque senão uhum. tem essas consequências da sua reclamação uhum. parte conflitos que existem entre a França e alguns países, entre a Alemanha entre a Inglaterra, uhum. que tem que ser muito resistente a isto e outros países é porque há países que têm algum receio em reclamar com medo de poderem continuar a usufruir da que chamada cooperação internacional continuando esta viagem então pelo pelo mundo não é um, o ambiente multicultural uh, que sempre procurou uh, Macau, Angola, Brasil, França, tantos outros não é uh, de como estruturou a sua forma de fazer investigação. Eu acho que foi um pouco ao contrário, ou seja, foi na medida em que, em que eu me confrontei com, com sociedades diferentes eu sou, como investigador eu sou pouco advogado de uma relação direta entre a biografia e a, e a prática de investigadora, mas reconheço que há, como toda a nossa vida, há momentos que são marcantes para o bem e para o mal, a opções que nós tomamos. E o que acontece é que, eventualmente, fruto da minha biografia, eu vivi parte substantiva da minha infância e outra da adolescência em países africanos. E, portanto, isso com certeza que teve influência, posteriormente, em não só em ser bastante fácil conviver com a diferença, Uhum. Não não era complicado Estar em sociedades Onde eu era minoritário Pela, pela cor da pele uh, Portanto acho que isso me facilitou E ao mesmo tempo me fascinou Porque há esses dois lados do, Da questão A questão multicultural é a que Provoca por um lado Empatia e por outro lado estranheza uh, No meu caso Como o caso de muitos investigadores E programadores foi exatamente ao contrário. Foi essa dimensão de confronto, comparação, fascínio, sedução, desentendimento também muitas vezes com outras não só com outras sociedades, com outras práticas culturais oriundas um de, de, de, de, de, de, de, de outras sociedades que me levou a percorrer um caminho que cada vez foi mais intenso em relação à procura e a investigar os resultados dessas sociedades primeiro diferentes uhum. que falam nomeadamente de África, Oriente, América Latina, mas depois ou simultaneamente, mas eu não, não sei dizer, que foi o de procurar e investigar não fora do espaço europeu, mas no espaço europeu, cidades multiculturais europeias. Portanto, se o multiculturismo falhou, não quer dizer que as sociedades não continuem a ser multiculturais. Lisboa uma cidade super multicultural. Já uhum. é falar em Londres, Berlim, parte das cidades, e mesmo agora, mesmo cidades do interior. Não é? um outro aspecto é que existem cidades multiculturais. Como é que as sociedades podem viver em comum? Esse é um projeto chamado de interculturalidade. O um projeto de interculturalidade é um projeto político. É um projeto político que envolve as várias componentes de uma sociedade, as várias etnias, vários grupos, mas também os anfitriões, ou seja, o território que esses grupos ocupam e a uma escala global, porque o objetivo da interculturalidade é a paz com o futuro da humanidade. Portanto, tem que fazer aquilo, aquilo que o social um indiano, enfim, indo americano diz que é negociar culturalmente atingirmos esse objetivo de paz, o que é negociar culturalmente. Neste negociar culturalmente é um pouco o mesmo. Há um conjunto de exigências de um grupo ao qual o anfitrião oferece uma, uma, oferece uma quantidade, digamos, menor. E assim se vai negociando até atingir o mínimo possível que seja comum a todos os grupos que, que lhes permita viver em como o dono estão naturalmente afastadas de quaisquer eh, possibilidades de sofrimento, morte, enfim, injustiça, injustiça social. Mas esta negociação cultural é parte de uma interculturalidade. que em alguns casos, existem e não existem só em relação à Europa, existem muitas vezes noutros países. Temos consciência de que vai haver uma mudança nas mentalidades e no modo de agir depois da pandemia, como antecipa que será executada a sua atividade profissional depois de passarmos este período? E, e de momento, é? como está a reestruturar a sua vida profissional? Olha, em relação à primeira parte da sua pergunta, eu não faço ideia. Como ninguém faz ideia. Hum. Ninguém faz ideia. Depois há, tenho lido naturalmente algumas opiniões e que Conforme nós somos mais otimistas ou mais pessimistas, assim os artigos o traduzem. Mesmo os artigos de natureza mais científica ou filosófica. Por trás está sempre aquilo que nós chamamos de obstáculo epistemológico, que é ser muito otimista, muito pessimista, determina a perspectiva que temos em relação ao futuro. Em relação a isto, ninguém sabe nada do que vai acontecer. Saberemos que, que vai haver. Mudanças, não sei que tipo de mudanças, os mais pessimistas dizem que isto vai transformar num capitalismo bárbaro e selvagem, os otimistas dizem que isto vai transformar num paraíso, acho que nem uma coisa nem outra, porque a história da humanidade é uma história de conflitos e de guerras, ao mesmo tempo de período de paz e, portanto, Mas o mais interessante nem, não é sequer este, tentar adivinhar o que é que vai acontecer. Recentemente, um filósofo francês chamado Bruno Latour fez um jogo, propôs um jogo, um artigo, artigo científico. Imagine, faça uh, um conjunto de perguntas a si mesmo: que seja de tudo o que existe atualmente na sua vida, o que é que acha que devia desaparecer de uma vez para sempre? E pessoas, cada uma responderá, né? depois cada grupo responderá, depois cada sociedade responderá. E, como é que, e para que isso aconteça, para que isso apareça, o que é que é preciso fazer? E como isso vai desaparecer, o que é que põe no seu lugar? E como é que encontra os instrumentos para colocar no seu lugar isso que acha que deve ocupar esse espaço que fica vazio? E, portanto, é uma série de perguntas de sequência que nos permite a nós, cidadãos, reequacionar outra forma de viver. Porventura não será aquela que vai acontecer, até porque nós teremos, com certeza, respostas diferentes para as mesmas perguntas. Mas uma coisa é certa: há as coisas que vão mudar, e nós, como temos alguma capacidade de mudança, devemos intervir nesse sentido. E não estar à espera que seja todos a decidir. Eu creio que, por exemplo, sintomas da, do, do fim desta pré-modernidade, é? nós vivemos nos últimos anos uma coisa terrível, foi uma aceleração sem sentido e o um consumo absolutamente desproporcionado fruto de um regime capitalista uhum. eu por exemplo acho que não escrevi nenhum artigo público desde que esta coisa começou que acho que é muito acalado <risos> não acho ou então nós consideramos aí o que temos a dizer consideramos absolutamente necessário e essencial e com alguma modéstia assumimos isso em relação ao meu modo de vida, ele não é muito diferente do que era. O caso, que eu acho que sou privilegiado, continuo a ler, a escrever, portanto, parte, parte substantiva do meu tempo está, é estar em casa. Os uh, recursos que uso são os mesmos que eu usava. Há duas coisas que eu, de facto, sinto que me, que me falta: que é estar com, com amigos. Acho que isso falta-nos a todos, também nos permite ser também mais coletivos daquilo que é o um conjunto de, de grupos que frequentamos. E, por outro lado, outra coisa que eu acho é a possibilidade de ver um, um bom espetáculo, um bom filme. Não ir por ir, mas enfim, acho que as coisas mais gratificantes que existem, creio que vocês terão essa experiência também, é ser de um filme, ou ser de um espetáculo, de uma exposição, com uma sensação de que se revigoraram intelectualmente, uhum. e de uma forma que ganhamos outra energia. O que é por si uma cidade viva? Ah, eu, eu tenho uma resposta muito simples. Eu acho que uma cidade viva resulta da combinação de duas, duas coisas. Uma é resulta de que uma cidade é um território onde o foco, foco deve ser, devem ser os cidadãos, as suas necessidades, os seus desejos de viver, combinado com aquilo que é a política dos governantes. Ou seja, digamos que é uma combinação entre o acaso, o acidente, o acidente no sentido filosófico do tempo, o acaso, o acidente pessoas que de é determinada maneira e não de outra, constroem a casa de uma determinada maneira e não de outra, tudo isto combinado com o plano da cidade, que é ter os transportes adequados, ter uh, as facilidades para que a cidadania seja real, uh, e isto resulta essa dimensão, essa dimensão de vitalidade para uma cidade que é uma coisa dinâmica. Muito obrigada pela sua disponibilidade, foi um gosto e um, ouvi-lo, não é? Uma lição que nos deu, portanto, muito obrigada mesmo por, ah, um por este tempo.